Céus. Mas o fenômeno não está só aí, porque o fenômeno é incompreensível se você olhar, que toda a terra, os ares, ainda não chegou no terceiro céu, Há um período ali do segundo céu, entre as nuvens todos os corpos chegam, ao mesmo tempo, e ficam paralisados no ar, flutuantes, como se tivesse um chão, um piso, e nesta hora, uma multidão está acima deles, os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro, e já vieram, em glória Ou seja, com um corpo Glorificado Estão me ouvindo? Aleluia. Aí no fundo também? Então tá bom O microfone está funcionando bem Vamos lá Agora que está todos ali parados, no ar, entre as nuvens, ocorre a glorificação, que é o último estágio da salvação, que Paulo descreve assim, convém que o corpo mortal seja revestido do imortal, o corpo sem glória, ser revestido um corpo de glória, o corpo incorruptível, revestido um corpo incorruptível, o corpo material do espiritual, então, agora compreendo, esse corpo com essa carne, com essa matéria, nos Hades, torna-se um corpo, a mesma expressão física Porém Sem matéria Não vai perder a expressão Não vai perder O formato Mas Ficará espiritual Ou seja, sem matéria Como Ele é, seremos A glória que Ele tem, teremos Por quê? Porque não estamos indo para a terra Estamos indo para o céu, Aleluia. Aleluia. Aleluia céu. Uh. No céu é outra dimensão Não vamos ficar nas nuvens Vamos entrar além do quarto céu ou do, do, do céu ozônio que vai além dos planetas, que é o quarto céu, aí depois vem o céu, além do contexto planetário, além do que o cientista pode deslumbrar, e lá não entra máquinas, e lá não entra. Astronaves Por quê? Porque lá só pode entrar Espírito Porque Deus é Espírito Aleluia Está em glória Então lá só vai entrar Espiritual E é em glória monte, desce com o rosto resplandecente, imagine se ele tivesse visto toda a glória, a Bíblia diz que teria sido o que? O quê? O João Paulo não veio hoje? Cadê a Bíblia? João Paulo é a Bíblia. O que que tinha sido se tivesse visto a glória? Cadê o pregador aqui? Vou perguntar para o pregador o que que tinha acontecido se ele tivesse visto a glória, Moisés? Morrido. Morrido, então não pode ver a glória, não, por isso que o teu corpo vai ter que ser um corpo de glória, para poder contemplar a glória, e estar de frente da glória, como que eu sem a glória, vou estar de frente da glória? Aleluia. Você entendeu agora? Por que o corpo vai ter que ser um corpo de glória? E aí, muitas perguntas surgem, né? Já recebi tudo que é tipo de pergunta: Vai comer? Não. Não tem corpo material? Não tem órgãos? Como vai comer? Precisa comer? Não. Por quê? Porque já tem a manutenção. Deus é a sua manutenção. Aleluia e aí outra pergunta, vai reconhecer? porque no velório, né? não, fica tranquilo, permanece fiel, que lá no céu, você vai se encontrar com a mãe, com o pai, com o tipo, tio. não é isso que vem o velório? vai reconhecer? reconhece, porém tem um detalhe, não está mais na terra Então, lembrança da terra não tem mais Por quê? O que é terreno, é terreno <risos> Tem gente... Ai, não! Ai, mas é Não, meu irmão! É terra! Terra acabou. Tá quem quer continuar na terra Fica na terra Se você quer Continuar com esse contexto, fica aqui. Porque lá não tem uma lembrança. Porque se tivesse lembrança, não tem só lembrança boa, né irmão? Hã? Vai ter lembrança ruim. Não é? Por isso que a mulher até preocupada com o corpo. Tive cinco. E agora? Senhor. Posso fazer uma pergunta? Na inocência dela Na ignorância dela E lá, como é que vai ser? Com qual? E aí agora? O que é que ele diz? Hã? Bíblia, o que é que ele diz? Lá Não Se casa Se não se casa, não tem o quê? Bíblia Me ajuda não tem o quê? Eu, família. Não, não, não tem sentido.